Boa tarde amigos, eu sou Maurício Mococca hoje nós vamos apresentar a Zorionica e é a, a número 4 já é o um modelo mais novo agora, do Urte essa ela é um, modelo, é um modelo que nós fizemos agora só que é um modelo muito legal, porque ela é levinha mais leve para você trabalhar com ela e e também tem câmera já é um pouco assim é o um cabo mais simples aqui também tá a parte aqui que é a parte você colocar testemunha você puxa ela aqui dá para ver lá fechou fechado e você precisa tirar também também sai a outra também aqui é a mesma coisa também você pode tirar aqui também você coloca aqui ó, o testemunho e fechou ela tá pronta para secar só você pode trabalhar com ela com testemunho diamante com diamante ouro, com ouro e você pode trabalhar com ela com o comando de voz também então ela pode ser trabalhada com o comando de voz e pode ser trabalhado com testemunho. Então, a vantagem delas é essa: você pode trabalhar com elas tanto testemunho como comando. Você pode comandar o que você quiser caçar com elas. Então, a vantagem: o comando você treina pela radiestesia. E também essa também ela a vantagem é que ela tem um preço mais acessível do que a número 2 e a número 3 e lembrando também que essa parte aqui da câmera dela onde vai se essa parte aqui ela é especial ela é o mesmo material das empunhadeiras da 2 e da 3 então por isso que ela ficou muito interessante ela ficou interessante porque ficou com preço acessível e faz um e faz serviço também, tanto você caça com testemunho como você caça com comando de voz. Então, essa agora já está disponibilizando ela e a venda. Ah, boa tarde, amigos. sou Maurício Malcoca. Hoje vou fazer um vídeo aqui, uma demonstração aqui das varionica. é a vara telescópica e a, e a número 2, as amarelinhas. E também uma demonstração do pêndulo nosso amigo Edson o que vai gravar para cá aqui Ver se vai dar para pegar aí a corrente inteira Agora vamos ter que desamarrar aqui que me deu um nó aqui isso aqui é um pêndulo para não pegar inteiro corrente aqui a corrente ó, tem 60 centímetros ela inteira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 são tudo de rosca, tudo muito bem feito. E agora nós vamos aqui a, a telescópica. Vou deixar pendurado aqui. Pô. Essas aqui são as telescópicas. E essas encói. Só você levanta a antena, encói, fecha ela. E.